que é a Gretchen, olha só que chique, gente, que legal, é a convidada de hoje do Vivo Verde, e já até tirou algumas dúvidas mais cedo, logo no começo do programa, sobre o jardim vertical que ela tem na casa dela. Agora, gente, ela vai aprender a plantar a sua flor preferida, que é a rosa, olha só. Estamos de volta e vamos saber tudo sobre a samambaia de Gretchen. Conte-me tudo sobre ela. Qual é o segredo que ela esconde, Gretchen? Então, a minha samambaia, olha que verdinha que ela é, tá vendo? Linda. Mas ela é de plástico. Como é que é? É égua, mano. Eu sabia que a gente te Ele Ela é fake. Ela é fake news. é fake. Então agora vamos falar das plantas de verdade A gente quer ensinar pra você, Gretchen Pra todo mundo que tá assistindo o Vivo Verde hoje Como cultivar uma rosa, uma roseira Como cuidar de um buquê de rosas Depois que você recebe ele Enfim, Isso todos é os segredos E todas as curiosidades Sobre essa flor tão linda Que você... O meu celular voou aqui, pera um pouquinho. É o furacão Gretchen. É verdade. O furacão Gretchen chegou aí. Olha só, vamos falar de rosas então? Porque eu sei que você ama rosas. Então agora a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Nós temos no mundo milhares de variedades de rosas. No Brasil, uma das mais populares em cultivo no jardim é essa aqui, ó. A mini rosa. Roseiras que crescem entre 20 e 30 anos. 40 centímetros de altura e também as rosas arbustivas. Aliás, hoje eu tenho aqui uma exótica que eu aposto que vocês não conhecem, que é a famosa rosa preta. Ó, <risos> <risos> oh, essa cara... a cara da Gretchen! Cara da a cara da Gretchen é um, é um meme, a cara da Gretchen <risos> é uma figurinha. Olha aí, congela! <risos> Perfeito! É por isso que ela é um sucesso, que é da minha cara, né? Ela não é bem preta. Ela, ela é chamada de preta, mas ela é um bordô bem escuro, ó. Nós temos uma novidade agora no mercado brasileiro. Olha a rosa inglesa. Ela é um pompom de tanta ela é linda. que essa rosa tem, ó. Linda. Olha só que bonita. E vários outros tipos de rosa, como a rosa spray. Olha só a spray. A spray aqui, a cara da Gretchen, alegre, divertida, linda, é mesmo, maravilhosa, é olha linda. só. ó E todas elas de cultivo muito fácil e são plantas acessíveis. A partir de R$ 2,00 você consegue adquirir mudas para plantar no seu jardim. Vamos lá, eu vou ensinar como cultivar. Ponto de partida é escolher um vaso para plantar. Não escolham vasos baixos, porque a rosa ela tem raiz profunda, ela gosta de desenvolver o seu sistema reticular. E para roseiras de pequeno porte, como a mini rosa, por exemplo, pelo menos uns 20 centímetros de altura, como esse. E agora, para as roseiras de porte maior... Você vai ter que usar vasos com, no mínimo, uns 30 a 40 centímetros de altura, com uma boca bem generosa, como essa aqui, que tem uns 35 centímetros de diâmetro. Ó. Vamos começar pela mini, Ana, que é a de cultivo mais fácil que existe. Vamos lá? Você vai pegar um vaso pequeno e nós vamos fazer a famosa camada de drenagem. Os seus vasos na sua casa, por exemplo, como eles estão sendo cultivados em uma região que chove muito, é muito importante essa água não ficar acumulada dentro do vaso. Por cima, uma mantinha de drenagem que é vendida na floricultura, no garden center ou pela internet. Anda, você vai colocar o substrato até a metade do vaso. E vai avaliar o tamanho do torrão da muda. Ó. Aqui eu tô com uma muda de mini rosa. Ó. Ela era assim e ficou assim. Por quê? O espaço no vaso, os nutrientes já se esgotaram. Então o replantio vai fazer com que essa, a sua rosa volte a rebrotar, fique bem bonita e cheia de flores. tá? E agora eu estou preenchendo... Não até a, até a boca do vaso, porque eu já aprendi isso com você, que não pode. Com o vaso menor, você pode bater o próprio vaso para tirar os bolsões de ar. E depois, com as pontas do dedo, você vai empurrando o substrato em direção às raízes. É muito importante a planta ficar bem firme. E para dar uma turbinada, para aumentar a floração dela, você pode utilizar adubos específicos para flores que podem ser adquiridos no mercado. E se você quiser optar por um adubo natural, um adubo orgânico, você pode usar a farinha de ossos na quantidade de uma colher de sobremesa para esse vaso de pequeno porte, tá? E agora você molha bem em seguida, tá, Ana? Molha bem em seguida. E para finalizar, é muito importante... Você pegar uma tesourinha e podar a mini rosa pela metade. É uma técnica para você renovar a ramagem da planta. Fácil, né, Gretchen? Até aqui... Já aprendi tudo! Tem que ter aula com você, amor. É isso mesmo. Você ensinou a gente a mini rosa. E rosa de porte maior, arbustiva, como é que se planta? A técnica é a mesma da mini rosa, só que você precisa aumentar o tamanho do vaso um vaso de porte médio, caprichar na drenagem, porque rosa odeia, mas é odeia mesmo, detesta solo encharcado. Perfeito, agora o que eu preciso saber é como a gente mantém aquele buquê de rosas que eu ganho toda semana, como a gente mantém ele lindo. Primeira dica, na hora que você recebe um buquê, verifique se a parte de baixo aqui da haste, ó, se elas estão verdinhas, sadias, não estão podres, porque às vezes elas ficam muito tempo na floricultura de molho na água e apodrece essa parte aqui embaixo, ó, tá? Se não tá podre, agora você vai tirar a embalagem que envolve a rosa e vamos colocar as rosas na água. Eu ponho só até a <risos> metade, ponho uma colherinha pequena de açúcar. <risos> colocar açúcar colocar anticoncepcional, colo colocar uma, uma aspirina, colocar uma colherinha de água sanitária. Isso tudo é mito. O que resolve, o que a Rosa vai aumentar a durabilidade é trocar a água todo dia. A Rosa quer limpeza, ela quer banho todo dia. É isso! É isso aí! Ah. <risos> Exatamente, era isso que eu queria. Garota, você arrasou. <risos> Flor não é peixe, ou seja, você não precisa encher, fazer do jarro um aquário para colocar a planta, não é isso? Que dá fungo no caule. Explica para gente, Murilo. O primeiro passo é verificar se a pontinha da haste não está podre. Se não estiver podre, essa é a área que precisa ficar em contato com a água. E basta deixar submersa só a base da, da haste. No máximo, 5, 10 centímetros de altura aqui, ó. Diariamente, vocês vão trocar a água da rosa, tá? E se possível, uma vez por dia, ou a cada dois dias, vocês vão pegar uma tesourinha, ó, e vão cortar a ponta das hastes da rosa. Por quê? Com o passar dos dias, essa pontinha, ela apodrece e ela interrompe a área de absorção de água pela rosa. E outra dica, hein para aumentar a durabilidade, não deixa o vaso próximo de um local que pegue sol, porque a rosa, elas adoram sol durante um período de pelo menos 6 horas diárias de sol. Agora, a de corte não, hein? Ela quer distância do sol, porque ele vai deteriorar ela, tá bom? Pode ficar no ar-condicionado, só não pode ficar recebendo aquele ventinho gelado em cima, porque ele pode queimar as pétalas da rosa, tá bom? Amei, amei, porque agora eu vou saber como cuidar das rosas que eu ganho. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande, e eu sempre encerro o quadro celebrando o verde, falando o seguinte, Vivo Verde! Vivo Verde! Vivo Verde! Ah, mas tem que ser a Lagrete, Vivo Verde! <risos>